Olá pessoal, tudo bom com vocês? No aulão de hoje eu quero ensinar vocês a uma estratégia. Comprar um produto, ganhar muitas milhas e ficar atento a essas promoções como a de hoje. Então aqui é uma simulação do que aconteceu no dia 21 de julho de 2022, houve uma mega de uma promoção, onde a cada um real valia 10 pontos curta aí. E aí quem era cliente? Curta aí, do programa curta aí, ganhava mais pontos ainda. Então vamos à promoção que rolou aí nesse dia. Veja, você está vendo aí a imagem, Ganhe até 10 pontos por real. Preparamos para você uma quinta-feira turbinada, mas só hoje, hein? E aí, eu vou clicar então no parceiro Magalu, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Está vendo aí? Aí você está vendo o preço do iPhone, 12.299, no... 12 né? é um iPhone 13 Pro Max, 1 um, um TB, né, de verde alpino 6.7, tá? E você ganha, quem é cliente do clube, ganhava é, 122.990 pontos, tá? Então vamos focar nesse produto, OK? eu vou comprar esse produto, eu posso parcelar em 12 vezes ou pagar ele à vista para 30 dias na fatura do cartão, você decide como vai ser feito a sua compra deste produto, tá certo? Então eu sendo cliente do clube, eu vou ganhar 122.990 pontos e o aparelho custa 12.299, fica de olho aí para que você acompanhe aí. E quem não é cliente do clube, ou seja, você não paga assinatura mensal, você vai ganhar 61.495 pontos. Então, mais vantagem para quem é cliente do clube, no caso, curta aí, tá certo? Agora vai entrar aqui realmente o benefício, tá? Aqui nesse caso, você pode pagar... É, com o seu cartão, tenha mais pontuação. No caso, eu aqui vou usar o cartão do Ducks, tá? Que pontua 4 pontos por dólar gasto. Então, eu vou pegar o que? A calculadora. Vou mostrar para vocês aqui, conforme tá aparecendo. Então, o valor do aparelho custa 12.299. 12.299. E eu vou dividir pelo dólar, que tá nas alturas 5.5. Tá? Eu tô jogando lá nas alturas 5.5. Então, eu vou ganhar 2.236 pontos, tá? Vezes 4, que é... A pontuação do cartão, então eu vou ganhar 8.944 pontos ao pagar a fatura deste valor. 8.944 mais o valor bonificado do clube comprando esse aparelho, 122.990. Ou seja, eu vou ganhar 131.000. 954, tá certo? Dá uma olhadinha na tela. O curta aí, você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles. Direto acontece promoções curta aí. Transfira os pontos curta aí para Latam, para Azul, para Smiles. E ganha até 100% de bônus na transferência. Então eu vou esperar uma promoção. Esses pontos vão cair no meu curta aí. E eu vou pegar esses pontos que é 131.954. E vou esperar a promoção de dobro. Ou seja transfere e ganha o, até o dobro dos pontos. Então, vezes 2, eu vou chegar a ganhar, nesta campanha, 263.868. Ok? 263.868. O que acontece? Eu posso vender essas milhas, esperar uma hora boa para poder ganhar uma margem legal de milhas. Tá? Eu posso vender roda de milhas. É, nesse momento, fazer uma cotação, como também eu posso esperar uma margem maior de venda das milhas e pagar e vender por R$26,00, R$27,00. Então eu vou contar para vocês aqui agora, nesse momento, para que vocês vejam como que está a Hot Milhas na data de hoje. Tá bom? Então eu estou no dia 21 também, cotando com vocês aqui as milhas, tá certo? Então eu vou contar das três, tá? Vou esperar uma promoção, vou fazer a cotação do azul, por exemplo. Eu vou arredondar para 264 mil milhas, tá? Porque não tem quebrado, então 264. Cotei pela Azul, vou cotar pela Latam e vou cotar pela Smart. A Hot Milhas, por exemplo, do Azul, ela me devolveria 5.940 para dois meses, tá? No caso aqui, então vamos ver quanto ela está pagando por milha, tá? Cada milheiro, então vamos lá. Eu estou vendendo 264 mil milhas, ela custa 5.940 eles estão pagando por 204 mil milhas. Então, eles estão pagando 22,5 cada mil milhas. Tá, tá bom, não? Tá? tá bom, não? Vamos ver o outro aqui. Latam, tá pagando... Ó, oh, Latam tá pagando bem. Latam tá pagando 6.864, tá? Então, vamos lá. 6.864 dividido por 274 mil milhas. Tá pagando 26 reais o milheiro. Tá show. Tá pagando bem aqui, a Latam, hein? Agora a Smiles tá pagando, ixi, a Smiles está numa porcaria. 4.884, pouquíssimo, 18,5, tá pouco. Então a Smiles é pior, lá Latam está melhor aqui. Então vamos pegar aqui a Latam, 26 reais, é o que eu falei para vocês, 25, 26 reais. Então vamos pegar aqui a Latam, é, 6.864, ok? 6.864 menos... O valor do aparelho celular, lembra? 12.299, menos o valor que a tá pagando. 6.864, 6.864. Este aparelho saiu por 5.435, 13 Pro Max de 1 Tera. Então assim, é um, um produto maravilhoso, um preço maravilhoso. Tá? Se eu levasse em consideração a venda dessas milhas. No entanto, vendendo por 26 reais o Lembrando que eu vou esperar uma promoção que aconteça o dobro de ponto. Transfiro, então eu faço esse cálculo. Não aconselho vender milhas, aconselho você viajar, curtir a vida aí com, com as milhas. Mas, também com essa quantidade de milhas, dá para você comprar outros produtos. No shopping, por exemplo, da latam Você vai lá e escolhe lá, por exemplo, hotéis, shows, teatros. Você pode pegar aí para combustível, pegar combustível, você pode vender vale-presente. Então assim, tem N opções aí de produtos para você fazer com essa quantidade de milhas. Tá? E também vender, como eu mostrei aqui para vocês, e pagar a diferença no celular aí. Então em dois meses você mataria é, metade do celular. Pagaria o celular para 30 dias, tem um capital de giro logicamente para poder pagar essa fatura cheia, e daqui dois meses você receberia esse valor na conta e ganharia aí uma margem boa nesse aparelho de celular. Tá? E aí acontece, se em 30 dias você encontrar, por exemplo, você pagou 12.299, tá? Vamos supor que aí você vai encontrar esse aparelho. Você vai clicar aqui vai por iPhone 13 Pro Max 1TB. Né? Então, eu vou fazer uma cotação para vocês rápida aqui em algum lugar. Tá? Você compra hoje, no dia 21 de julho, que é a promoção que aconteceu. No dia 22, eu já vou pesquisar. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no Google e vou pesquisar esse nome. Aqui. iPhone 13 Pro Max 1TB. 1TB. Na Fast Shop, ele está... R$10,299. Esse mesmo aparelho, de 1 tera no Magazine Luiza, ele está com desconto por R$10,799. É, na Fast Shop, ele está saindo por R$9,999. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Então, o que, que eu faria? Eu, pagava, eu paguei com Visa Infint, que vocês viram aí. Certo? Paguei com Visa Infint. Encontrei ele por R$9,999. Então, o que eu vou fazer? R$9,999. Okay? Vou informar para a Visa, vou tirar print disso aqui, lógico, estou fazendo uma simulação com vocês. Tá? Tiro um print dessa imagem, do site, copio direitinho e solicito para a Visa a diferença do preço, que é a proteção de preço, eu estou mostrando para vocês aqui. Você vai preencher o formulário, enviar tudo que a Visa pedir para você e você então vai pedir essa diferença do preço para a Visa. A Visa acatando a sua decisão, então R$ 9.999, o valor é até 12. É 12.600, que o vizinho paga, né? Então, esse valor que você pagou de é, 12.999, 12.999, seria uma margem de diferença de 3.000 reais. Você avisa a catar essa diferença, então, de 9.999, que está na Fast Shop, versus o que você pagou no Magazine Luiza, 12.999, teria uma diferença de 3.000 reais. Então, você avisa depositar na sua conta 3.000 reais, mais... O valor das milhas que você ganhou na venda. Vamos somar tudo para você ter direitinho todas as informações aqui. Beleza? Você ganhou ainda na venda de milhas 6.864. 6.864. Então você juntou o dinheiro aí de 9.864. Menos 12.299. Você pagou neste aparelho 2.435. Um iPhone 13. O Pro Promax. Brincadeira? Está aí para vocês referente à estratégia para poder ganhar milhas, ganhar dinheiro aqui no canal Cartões de Crédito. Vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo aulão: Pontos e Milhas Estratégia. Nosso Masterclass Alta Renda. Até o próximo vídeo.